E aí pessoal, estou jogando o modo online do Garou pela primeira vez para vocês Vamos ver como que é esse jogo Eu estou com o personagem J-Room Eu gosto de jogar com esse personagem, eu estou com o personagem da roupa branca E ele está enfrentando ele mesmo, que é esse de vermelho Torçam por mim pra vencer esse jogo Vamos ver como que... os caras jogando Vai, morra aí <risos> Eita Eu dei o meu golpe e o cara conseguiu Desviar, sair, de boa eu tava num golpe baixo, batendo só embaixo Hoje eu que agarro? Como assim? Eita Tá nervoso <risos> Poxa vida O oh, final, ficar esperto Senão vai ser uma desonra Pela primeira vez já perdendo não dá não Perdeu <risos> é online Pela primeira vez no jogo Sai daqui Toma Infinito, bora! Nessa jogada eu continuei com J.Ru E o adversário mudou para o Kusijunu But A versão americana que é esse nome Porém a versão original de Japão é Marco Rodrigues O nome desse cara E ele é brasileiro e foi aluno do Rio Sakazaki o Ryo Sakazaki tem no cofre e ele treinou bastante. Esse cara é discípulo dele, então o cara é bom. Então, para vencer aqui, eu tenho que dar tudo de mim e ó, que ficar bem esperto. <risos> <Nuncho> não Shuriyuki. <risos> ah, Ah. E aí, amigo Ó Desviando, segurando Esse cara, pelo jeito, tá acostumado a jogar online Sai desses golpes Eita, usada comprida Dá tudo Vai Vai logo Agora é a final. Preciso ganhar. Ah, fica a perna. Pra lá. É que eu tô sendo mais rápido que você. <risos> tá pensando muito. Sai daqui! Eu não posso perder, então vai ser uma desonra. Vai! Foi <risos> <risos> é difícil, amigo. Se limpando aí. Agora eu tô com o mesmo personagem, enfrentando o mesmo inimigo. Porém, ele mudou a roupa, tá diferente, né? Vá pra lá. Ó, Cara, deu o que certinho. Agora tá com essa mãozada, meu. Sabe defender certo? Nossa, puxa vida, não deu essa. <risos> Olha, é jogando online. Até que eu gostei, sabe? Estão vendo que... que o adversário enfrenta mesmo. Que é legal isso. Então vale a pena. Pessoal que... que nunca jogou que quer jogar, pode baixar no PC. Ou jogar no Play 4, que é o que eu tô jogando. Tá especial. Oh, mas que tem o meu, tá? Fica esperto, não. Vá pra lá. É tá uma cilada. Nossa. O tempo tá acabando. Vai rápido. Dá. Round final Olha o cara, deu uma louca Sai daqui Vem Vá sozinho <risos> Preciso ganhar Nossa, é o final Eu preciso ganhar Sai! Para de defender, por favor. Vai sozinho! Olha, como assim? Tinha dado o meu golpe. Oh. E é isso aí, até a próxima. Tchau!